digníssimos professores caros colegas distintos convidados minhas senhoras e meus senhores, primeiramente queríamos agradecer a Deus pela vida e saúde que nos tem proporcionado e pela oportunidade que nos concedeu de participarmos da primeira edição do curso de Pastelaria e Panificação promovido pelo Comitê do Ensino Superior da J.P.L.A. de Benguela. Queremos de igual modo agradecer aos nossos familiares que nos apoiaram desde o momento da inscrição até a presente data. Estamos felizes e ansiosos para mergulharmos no mercado e, assim, mostrar tudo o quanto aprendemos durante estes dias de formação. Senhor primeiro secretário, houve muitas dificuldades durante esses cinco dias para a realização deste, desta formação? É, sim, é, sempre dificuldades porque é, não foi fácil, sobretudo são cinco dias. É, primeiramente, é, contamos com os próprios professores, houve uma dificuldade na ingressão dos professores. Também meios para a execução e materialização da atividade, estamos a falar de aulas teóricas e aulas práticas. E essas aulas práticas é, é, é, só foram possível na entrega, de facto, possíveis questões financeiras para a entrega desse, de, desse, desses produtos. Entretanto, assistimos várias dificuldades, dificuldades estas, mas mesmo com as dificuldades nós conseguimos ultrapassar este desiderato e hoje estamos aqui com o espírito de dever cumprido. Qual é o sentimento de trás? Momento. Bem, eh, o sentimento de ver cumprido, o sentimento é de alegria, o sentimento de, é, de, é de bastante satisfação porque nós hoje conseguimos de um lado ajudar aquele que mais precisa, conseguimos eh, concretizar sonhos de alguns dos nossos formandos porque eram pessoas com bastante necessidades e hoje nós conseguimos eh, inverter o quadro porque... Para além da formação, para além do, dos conhecimentos que eles adquiriram, conhecimentos teóricos e práticos, hoje eles poderão receber kits para começar o seu próprio negócio. Nós quando falamos dos kits para começar o seu próprio negócio, pastelaria e panificação, vamos aqui, vamos aqui demonstrar os kits, será composto, por exemplo, por ovo, farinha, açúcar, manteiga e óleo e outro, outros produtos que estão deduquidos para começar o seu próprio negócio. Ou seja, nós passamos a informação, instruímos o homem e hoje estamos a dar instrumentos ou meios para começar o seu próprio negócio. Entretanto, este é um espírito bastante regogizo, regogizo. estamos felizes com isto porque não é fácil. É, é, é, no mundo de hoje, mesmo com a pandemia de Covid-19, nós, todos os militantes do Comitê de Ciência Superior, não baixamos a guarda. Lutamos e hoje conseguimos atingir o objetivo. Para além disso, também queria já, é, é, é, diante das vossas câmeras, agradecer todos aqueles que, de facto, nos ajudaram para a concretização deste objetivo. I'm <laughs> not Estendo a minha saudação ao primeiro secretário do Comitê do Ensino Superior, o camarada Antônio Carvalho, e mais uma vez a todos os presentes. Na verdade não venho aqui como diretor do INAPEN, mas sim como um colega de todos vocês que vamos procurar interagir aqui em pouco tempo, porque também empreendemos e ajudamos a empreender. Se calhar é para termos uma outra. Um outro conceito daquilo que ultimamente temos estado a ouvir, a ver, alguns. E com a vossa permissão, gostaria de trazer aqui uma dinâmica antes de entrarmos concretamente no que temos para discutir. O desafio, o desafio que eu lanço é para o recém Formado. Durante cinco dias, foi nos dois períodos, quer manhã como noite, manhã e tarde, tanto aprenderam aqui muita coisa sobre é, pastelaria e panificação. Pronto. A pergunta é: o desafio lançaria aqui em cinco formatos, em uma única palavra, o que percebe de empreendedorismo? É bem sabido que hoje todo mundo fala disto. O mundo, várias nações, falam muito de empreendedorismo e empreendedorismo. E queremos, concretamente, ao nosso nível, perceber o que é isto. A for principalmente as colegas que aqui receberam o quê? Empreender o que é. Em uma única palavra, por favor. Criar. Muito bem. Processo de inovação. Muito bem. Muito boa tarde à nossa Record Digital, boa tarde a todos presentes no ato que dará encerramento ao digno curso de pastelaria e planificação. Bem, segundo o secretário, uh, uh, uh, isto, esta formação reflete aquilo que tem sido o, o, o projeto ou o programa da, da, da juventude do, do, do, do, do MPLA em ajudar os jovens a serem mais proativos no sentido de desenvolverem eh, o seu autonegócio auto e empreendedorismo para então eh, ajudarem a sociedade a, a crescer. Bem, de facto, a questão foi muito bem colocada. Estamos a criar mecanismos de ajudar a nossa juventude, não apenas aquela que faz parte, do nosso, do nosso braço juvenil, que é nesta altura o mas é generalizada para podermos capacitá-los que, por si só, consigam resolver esses problemas do ponto de vista econômico. Conforme disse muito bem, Queremos preparar uma juventude que tenha uma visão holística. Aqueles que, por si, só conseguem criar o seu pequeno negócio sem esperar que, alguém vezes, ajude a crescer do ponto de vista econômico. Bem, e, e projetos como esses vão, vão, vão continuar daqui em diante? Projetos como esses vão, de facto, continuar, a depender das circunstâncias do tempo. É bem verdade que, nesta altura, o nosso, nosso país está também assolado com o vírus da pandemia da Covid-19. E isto, de certa forma, tem estado a afetar a nossa economia, tanto nacional como a nossa economia local. Mas, ainda assim, a JMPLA, dentro da sua responsabilidade social, não fica de parte, tem estado a criar mecanismos para poder ajudar a, gente, a nossa juventude a ter iniciativas de como caminhar nesta nova realidade em que todos nós somos chamados a dar o pouco para vermos para o vermos nosso país a crescer do ponto de vista econômico e não só. Muito obrigado, senhor secretário Eu que agradeço, estamos sempre a vossa disposição, sempre que puderem. Poderemos naturalmente partilhar alguns conhecimentos para que, para que engrandeçamos a nossa província e também levemos o nome da nossa Record Digital para mais longe do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfação. Bom, é com enorme que nós hoje encerramos a formação. Foi bastante dificultoso porque tivemos que trabalhar em 5 dias, formação intensiva, mas por outro lado nós ficamos muito felizes com os resultados alcançados, porque os formandos conseguiram aprender aquilo que é basilar, e, digamos, profissional para empreenderem, para criarem o seu próprio negócio. Nós demos as ferramentas e eles agora estão jogados ao mundo, ao mercado de trabalho. Vão empreender, vão criar negócios e vão autossustentar-se. Há previsões já para, para a próxima edição deste, deste, desta formação? Por enquanto não. Esta resposta é em função da, da evolução epidemiológica. Falo precisamente da situação da Covid-19. Vamos anunciar em breve. Muito obrigado. Superam mesmo de coração muito agradecida pela formação e MIA eu pretendo não só começar a exercitar em casa mas também passar o conhecimento daquilo que eu adquiri aqui para outros jovens que também estejam interessados então eu vou trabalhar o máximo em casa então estou super satisfeita acho que tiver eles tiveram uma formação intensiva de cinco dias e aprenderam bastante, então eu creio que nós formadoras ensinamos elas podem ser umas empreendedoras de sucesso, Isso eu só creio que elas vão conseguir.